Por favor, desligue seus adblocks e atualizem a página. Esse vídeo gera receita e a Guazia agradece. <risos> Prepare-se para atacar. Vou baixar o som do jogo tá alto pra caralho. O nome do cara é Deus. O poder Que merda. Do é outro lado. <risos> onde é que vem o time do que outro lado? É tenho... Nenhum herói de suporte. Quer que eu vá? Eu não sei muito Isso bom é não. Que... não. Na primeira partida, quer que eu vá ou não? Pode ser. O, o Lúcio é mais fácil de jogar. Se eu sei. For. Tanto de fraca atirada. Nossa, eu escolhi. Eu sou level 1. Lá. <risos> é a primeira vez que tu vai jogar, é? Uma é. morte. Olá. Bora não, eu um... já loguei no treinamento. Parece que já. Olha, me, já... me deixou. Me deixou mais tranquilo agora. Que seja melhor do eu já loguei no treinamento. É <risos> me deixou tranquilíssimo é agora. Isso, né? Não, eu já treinei com ele já. Esperar, não me. Opa. Ó, o retardado, vai morrer todo logo no primeiro puxado aí, ó. Será? tô esperando esse aí, oh. Será? Yeah. Oh, 5, uh, 5, 4, 3, 2, Começando o ataque. Capture oh, o objetivo isso. A. É Justiça Os caras <risos> vão <risos> vir <risos> <risos> daqui <risos> ó. <risos> revelei, revelei, revelei. Oh deus, oh deus, Sai! mata deus, mata deus. Tá vindo aqui todo mundo aqui atrás. Comece o ataque ao Objetivo B. Aqui ó, resolvi aqui pra não a nada aí já. Nada de escraça. Pobby, por ele aqui ó. Ali em cima, ali em cima. Eu procurar. tô indo pela lateral. O cara tomou um hit grill ali, que nossa, é. ele tá quase cheio. É, a ah, vai pela esquerda, totalmente pela esquerda. Dá um buff speed, dá um buff de speed. Depois dá Tá, pegando, tá curando o ajuda Ai, ajuda, ajuda, ajuda, ajuda, ajuda. A ajuda. porra, o ah, tá aqui, porra. porra. Doleiro! Ah, caralho, ah, você é ser de burro, mim. porra. Você tava chegando e você? É um dragão, cara. Eu sei, mas pegou a cauda dele, porra. Valeu. não, ele tá. Já... Ele já tinha passado. Né? Carreira da porra de aqui. Vem, suquiúva. Tô correndo. É hora de curar. Pra que ranzo. Me cura, porra, me cura. Atrás do. Não vai pra aí, não, porra. Ah, mano, é a Ele tá roxando que nem um caralho aí. Ah, Cheguei pensando onde tava o outro. Peguei Ó o ó peguei o <risos> Tô <Estou> quase de Tô pô. Um de life, um de, life. Mas, hum? Hum, mas é de hum, aqui, pô. Quer dizer, o que é aqui? A a aqui? Não, tá, ó, Peguei, peguei, peguei. com o ultimate aí. Matei, matei, matei. Ai, Ai caralho. Cara. um Fiquem é um comigo! Correndo né? aí. Vamos ah, muito! Minha flash, minha flash aí que tá de boa! Agora tá. Caralho! Cuidado aí! Cuidado com o dragão! É boa, é boa. O Hans tá vindo aqui, cara! Eu tô tentando Só matar não, ele é aqui! Ele um olho ali saiu! Isso aqui vai te botar pra cima. Uh. O cara, sei lá. Ah, yeah. Vou pegar a lateral. Ó, oh, tentei Recoente. pular o cara aqui deu pra curar. Aqui, aqui, aqui. Recua, recua, recua. Tô recuando. Assim. <risos> foi eu. Boa noite. E é do time lá. É? Yes. Matou olha, matou! olha que ele matou! Olha que ele matou! Olha que ele matou porque ele joga da vareta. Vota nele! Vota no dragão lá! Vota em mim, porra! É só clicar ou o quê? É só clicar no. Clicar ali de, no. Ah tá! Aí! Ih! Não vai, relaxa! Você se eu jogasse fora, eu tinha matado muito mais! Vai de novo? Porque esse time tá bom, deixa os caras lá! Eu vou tomar movimentação, principalmente. O <risos> oh, cerveja tá congeladinho ainda. Ele deve ficar obeso. É. Eu vou de novo aqui. Qualquer coisa eu vou correr rápido. Crachou de novo, Vire. Crachou de novo. Caralho, já volto de novo. Crashou de novo? Ei galera, vai ter que ser minha última partida que eu vou ter que dar... Fazer o um negócio pra ir dormir. O bagulho dele traz. Mentira. Oi? É. Hum. Vou ficar com FK. Atualiza é, a já placa já é, de sai. vídeo, pô. Às vezes é isso. É não. Eu pensei que tá bosta, né? Pode, velho. É. A gente pode se preparar pra defender ele. É. Rapaz. Eu, eu aqui. E que oh. achando que nem a placa. Que a porra do processador já tá fudido. Quase essa porra. vou ganhar essa porra. Toma lixo! Estão atacando minha torre! Minha torre! Ninguém se esconde não. Ai, Nossa, velho, eu tô botando terror. Acho né? Onde é que tem Life aqui nessa merda aí? Ah, merece, não. Ah, Onde é que tá aqui. Preciso de vida. Ó, tá o tônico pra quê? Ah. Na hora certa. paixão. Ah. Ah. Eu vou aqui. Não podemos permitir que eles tomem um claro, é o ponto daqui Ninguém se esconde da ah, quando... <intro> minha Velho, que jogada linda eu tô fazendo, velho. Eu tô a 15/0, Ray. 16/0. 17/0. Ninguém se esconde oh, da minha oh, mira. Nossa ah, tá Senhora, os caras é vão minha. me banir aqui. Ah, tenho grandes planos pra você. Branco atirador! Abate tudo. Nossa Senhora. Eu tô 20 barra zero, velho, e ganhei a conquista imortal aqui. Faltam 60 segundos. Morri. Caralho. Preciso de life, galera. Me ajuda, pelo amor de Deus. Onde está o curandeiro? Achei, achei, achei. Eu precisava disso. Deixa o dragão consumir. Veja com os olhos do dragão. Faltam 30 serpentes. Melhor. O tempo está acabando. Detenham eles. Parece é a melhor fala da Ted É de Yupi vai pro inferno! Ted o caminho chegou É de banner um Nossa, vai sair um vídeo do caralho aqui. Caralho, que vitória linda, velho. Que vitória linda, velho. Nossa, o limite é FPS, o VFS lá em cima, duzentos e tanto, porra. Jogada. aí foi minha a melhor jogada da partida, caralho! Oh. Ôba! Bota em mim, porra! Bota em mim, caralho, seu lixo! Aê! Épico! Ganhei épico, ah, porra! É